PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ENE, tipo 8 Sua atenção está voltada para o poder e o domínio, a justiça e a injustiça, os logros e manifestações, as oposições do tipo tudo ou nada, todas as coisas que exigem uma ação imediata. Direciona sua energia para o domínio sobre o espaço e sobre as pessoas e coisas que habitam nesse espaço, agir diretamente e enfrentar os conflitos proteger os fracos e inocentes, ganhar o respeito dos outros por ser forte e justo, faz todo o possível para evitar ser fraco, vulnerável, inseguro ou dependente, perder a consideração das pessoas que ele respeita. Seus pontos fortes, coragem, persistência, senso de justiça, firmeza e determinação, disposição de proteger os outros, capacidade de autoafirmação, veemência, amizade, magnanimidade capacidade de energizar os outros.